Nós estamos aqui na igreja de Notre-Dame, um dos marcos de Paris. Ela foi fundada em 1163, imagina o que é isso, 1163, não dá nem para acreditar. E por que, que ela existe até hoje? Olha, ela foi palco de acontecimentos fantásticos. Aqui, Napoleão, foi coroado um imperador. Aqui, Joana d'Arc foi canonizada entre centenas de fatos históricos. Mas o que é bacana é que ela foi preservada. Ela existe, ela está sendo melhorada continuamente e ela é preservada. Mas por que isso? Porque existe fé. Porque alguém acredita em algo superior. Fazendo um link para o mundo dos negócios, será que existe fé na sua empresa? Será que o pessoal veste a camisa? Será que eles acreditam no seu produto, no seu serviço? Ou vou mais fundo ainda, será que você acredita em você mesmo? Será que você tem essa fé que levou os católicos aqui da França, na verdade do mundo todo, a preservar e a reconstruir essa igreja que chegou inclusive a ser usada para armazenar alimentos na época da Revolução Francesa? Como é que anda a sua autoconfiança? Como anda a presença da sua empresa na sua mente e no seu coração? Só quem acredita em si mesmo, na empresa, no produto ou no serviço, vai ter condições de vencer num mundo tão globalizado e tão disputado como esse. Acredite mais em você, acredite mais na sua empresa.